Boa noite a todos. Para testar a experiência, mim, inicialmente, eu não o um projeto, salva uma das portas para mim, saída, se a saída no A0, lógica zero, para controlar o circuito que eu montei para avaliar a tensão. Mas o fato é que inicialmente não deu certo porque que eu precisaria de uma placa, uma placa assim, uma conversora, um Arduino, digital, para analógico, que porque na verdade a saída da Arduino, essa saída da Arduino, mundo, o mundo especificamente, não consegue fazer o um analógico puro só no um PWM, o pulso. Então eu teria que, como eu coloquei o um transistor aqui da Arlington NPL, teria que ser um MOSFET, teria que ter, usar um pino como feedback para poder controlar. Então, para facilitar o trabalho aí, eu decidi usar então essa plaquinha aqui, que é um regulador, regulador X, que é de 40 a 15, vai de 3 amperes, parece que é o máximo de 3 amperes, se não me engano, vai até 30 volts, né? de 1.25 até 30 volts, então eu vou arrancar, esse ele é ajustado para esse tripote aqui, ó, de precisão, eu vou arrancar esse tripote e vou colocar os fios num potenciômetro de precisão de 10 volts. assim eu vou conseguir ajustar muito mais facilmente a minha tensão, o display, para mim poder controlar aqui as tensões na carga quando chavear pelo relé que Vai facilitar também o meu projeto é para fazer esse experimento da lei de certo?